Não é fácil de gravar aqui, mas eu tô aqui na frente da sede da Nintendo. Olha que coisa massa. Vou contextualizar para vocês. Eu estava de folga e eu tirei uns 10 dias de folga no início do ano. E aí eu resolvi, de supetão mesmo, ir para Kyoto. Eu já tinha ido para Kyoto uma vez. E tinha ido em lugares bem interessantes. Mas nem tinha me passado pela cabeça que a Nintendo tinha sido fundada lá. Só depois, na hora que eu paguei o hotel que eu tava voltando para minha cidade, que me deu o toque. Falei, cara, eu não fui visitar a Nintendo. E falei assim, ah, na próxima vez que eu for, tento dar uma passada lá. Só que assim, em Kyoto, o estacionamento é muito caro, em todo lugar. E eu, para falar a verdade, eu tinha até desistido um pouco. Mas eu estava num local que era onde tinha os 10 mil portais, lá em Kyoto. E quando eu saí de lá, eu fui ver, pelo Google Maps, qual a distância que era até o prédio da Nintendo. E eram 10 minutos. Eu falei, cara, eu não... Eu quero pelo menos passar na frente Se não tiver lugar para estacionar Eu passo pelo menos na frente e filme com o celular Só que para minha surpresa tinha um combine Bem na frente do prédio da Nintendo e vocês vão ver nas imagens eu tava meio sem saber o que falar porque é, não tinha planejado nada disso mas pelo menos eu já sei como que fazer na próxima vez eu filme com mais calma e tal e tinham também algumas pessoas lá gravando, tirando fotos turistas, e não eram japoneses e nem brasileiros, eram estrangeiros mesmo mas a minha maior surpresa é que o primeiro prédio da Nintendo também era a 10 minutos daquele local e cara, é surreal se você ver como que é essa rua? A rua é uma rua estreita. É uma rua pequenininha mesmo. E sem movimento nenhum. O prédio da Nintendo não tem nem muro. Eu tô dizendo esse primeiro prédio, né? Onde fabricava cartas ainda. Se eu quisesse, dava pra eu entrar no prédio. Eu fiz esse vídeo mesmo para dividir com vocês essa experiência de estar no prédio da Nintendo As imagens são desconexas, não são muito boas, não tem uma edição tão boa E eu não estou falando nada com nada, estou falando é muita groselha Mas é porque é uma emoção muito grande você estar tá nesse local Onde tudo começou e onde muitas coisas foram criadas Isso eu digo onde começou no prédio antigo e onde todas as coisas foram criadas no prédio novo então dei uma olhada e deixa eu morrendo de vergonha não é fácil de gravar aqui mas eu tô aqui na frente da sede da nintendo olha que coisa massa o que acontece é que eu vim passear em Kyoto e aí eu falei assim cara deixa eu ver a sede da nintendo onde que está e ela tava a 10 minutos de um lugar onde eu estava eu falei assim ah cara eu vou ir lá ver e cara é um prédio enorme deixa eu mostrar pra vocês aqui a sede da nintendo é um prédio muito grande mesmo Não dá pra filmar, velho. Se vocês andarem aqui, ó, vocês conseguem ver. E algo muito foda: tem gente aqui, ó, gravando o prédio da Nintendo. Que massa! Olha, gente. E uma coisa que eu me deixei, cara, que eu fiquei fascinado: essa placa aqui já apareceu em vários vídeos do meu canal, cara. Essa placa aqui e essa placa eu estou na frente dela, massa, né? Pessoal, eu tô aqui exatamente onde tudo começou. Essa aqui foi a primeira sede da Nintendo, onde ela começou a fabricar cartas, cara. E essa placa aqui é cara, é muito famosa. Eu já usei ela em vários vídeos meus e eu fico muito emocionado com isso. A gente tava lá naquela na sede da Nintendo, agora há pouco, né? Na sede da Nintendo, onde foi tudo foi feito, Mario foi feito, todas as... o uh, Gunpei Okoy trabalhou lá, mas aqui foi onde a Nintendo começou, fabricando cartas, fabricando Hanafuda. E é muito estranho você estar tá na frente desse prédio, cara, e tipo, ele é aparentemente ele é um prédio abandonado cara, é um prédio abandonado mas como sempre o vídeo não acaba por aqui, eu quero que vocês me falem o que, que eu devia ter feito lá no prédio da Nintendo, beleza? me fala aí nos comentários ah, e se você não me segue, me segue lá no Instagram e no Twitter, arroba que lá tem alguns vídeos exclusivos e bem mal feitos de quando eu visitei a Nintendo coisas que eu não mostrei aqui no canal eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.